Come here. Let's come and Foi? Você falou? Lá no Campestre Santo Antônio Casamenteiro Paulinho Pelos poderes que eu estou investido E pela benção de Santo Antônio vos declaro homem e mulher Galática Galática Isso é Nossa, Daniel, se você está pensando em preço, tá shimã. Uh! Uh! Olha o vandal. Como é que está perto de alguma casa ou não? Só que... uh! Onde você vai, filho? Vai, é pra cá. Ah! Só, só. Só. Só. Que, que violência, que ah, violência. Imagino que vocês são, que nem eles. uma panorâmica. Como você tá? Panorâmica, Sandrinho. ó. <risos> Ô Babão, ó. Você reclamou que nunca saiu nos filmes, ó. Agora vai, ó. Olha lá. Curiosa. Delícia. Ah, é, olha a carambola. Ê, é, Meri Sandrinha. Acabou nada, viado. ela destravada aí, ó. Aí, gira um pouquinho mais rápido agora, por causa do pó. Aí, garoto. Gira agora, gira agora, vermelho. Aí. Caramba, já tinha uma marcha ainda o homem. Tem mais duas? Tem mais nada? vocês não deram um espacinho aí aí gira aí gira aí Uhul. gira cesão gira Cezão. isso bere corpo para frente gira gira gira gira gira gira gira gira gira subiu Berê. Vai, gira, gira agora. Gira, gira, gira rápido. Gira, rápido, gira, rápido. Gira. Ai, que dó, cara. Essa areinha mata, né? Só um pouquinho pra você passar essa areinha aí. aí, Vai subir, Sandrinha. Vai subir, Sandrinha. Vai subir, Sandrinha. Vai subir! Galáctica. Aí. Também não ali. É, mas você precisa tá presente, né? Porque eu não vou ir embora.